Era o ano de 2.537 no planeta Terra. Ilana, você tá aí? Eu consegui! Cheguei na sala do computador principal. Tá tudo bem com você? Algum deles te feriu? Não, não, tá tudo bem. Eu escapei de todos eles. Pensar que são todos meus amigos. Quer dizer, eram meus amigos. Porque agora... Calma, Éder. Eles ainda são seus amigos. Nós descobrimos o que aconteceu. E talvez a gente consiga curar todo mundo. Sério? Caramba, Ilana! Que notícia incrível! Mas o que, é que vocês descobriram? O que está acontecendo, afinal? É um vírus, Éder. Ele se instala no cérebro dos humanos. E quem é afetado fica violento, não reconhece ninguém e quer destruir tudo o que vê pela frente. Eu sabia. Eu sabia que um dia essas doenças de Vênus iam evoluir até matar todo mundo, né? Não, Éder. Essa não é uma doença venérea simples provocada por bactérias. O nosso problema é um vírus. As diferenças entre vírus e bactérias são muitas, a começar pelo tamanho. Os vírus são muito menores e são organismos bem mais simples, acelulares, ou seja, não tem nenhuma célula sequer. Já as bactérias são micro-organismos constituídos por uma única célula. São, por isso, chamadas de unicelulares. Mas a grande diferença é que todos os vírus são parasitas e não fazem nada sem um hospedeiro. Nada mesmo. Não se alimentam nem se reproduzem. Porém, dentro de um hospedeiro, eles ganham vida e podem causar várias doenças, como gripe e hepatite. Já as bactérias nem sempre causam doenças e podem até ser úteis para a gente, como no caso do iogurte. Elas reproduzem rapidamente até sobre superfícies mortas, como o chão ou a pia, bastando apenas que exista ali algum material orgânico para lhes servir de alimento. Ok, vírus e bactérias são coisas diferentes, mas... E aí? O que a gente pode fazer para acabar com esse vírus? Bom, as bactérias são sensíveis a antibióticos. Já o tratamento de uma doença causada por vírus é mais complicado. Mas a gente achou a substância que pode combater esse vírus. E segundo nossas pesquisas, ela existe em dois lugares. Na quarta lua de Inrinor e no planetóide Veganória. Xiii, as viagens para esses lugares levam anos. Mas como é que a gente vai fazer para pegar essa tal substância? Não precisamos efetivamente pegar a substância, Éder. Nossas bases instaladas nesses lugares vão nos mandar as informações sobre ela decodificadas. Aí a gente sintetiza o antígeno aqui, em questão de horas. Mas temos um problema. É claro que temos um problema. Outro problema, Éder. A base de veganória é mais bem equipada do que a base de insrinor. E por isso pode nos mandar informações mais precisas. O que significaria o antígeno com mais chance de ser eficiente. Então qual que é a dúvida? É só pedir as informações para a base de veganória. Deixa eu terminar, Éder precisamos levar em conta o tempo de download. Pelo detalhamento da informação, o download do arquivo de Veganória usando a rede cósmica T375 vai levar 24 horas, mais que o dobro do download vindo de Insrenor. Talvez a gente tenha que assumir o risco de trabalhar com menos informação. Como você vê, o arquivo enviado por Veganória pode chegar aqui tarde demais. Como tarde demais? Você quer dizer que esse vírus Vai se espalhar tão rápido que quando o arquivo chegar todo mundo já vai estar contaminado? Exatamente. Mas para saber o tamanho do risco que a gente está correndo, precisamos primeiro calcular o ritmo da contaminação. Mas esse vírus se propaga tão rápido assim? Neste momento ele se propaga num ritmo exponencial, meu amigo. Como a sua dívida comigo? Ilana, essa não me parece a melhor hora para você me cobrar daquele empréstimo, né? Não estou te cobrando, Éder. Só estou te dando um exemplo de crescimento exponencial. Esse da dívida é um bom exemplo. É bom para você, né? Mas por que a minha dívida é um exemplo de crescimento exponencial? Porque você nunca paga as prestações, Éder. E aí a dívida vai crescendo por causa dos juros. Esse crescimento é muito rápido. E essa é a principal característica da função exponencial. Outra coisa, uma função exponencial pode ser crescente ou decrescente. No caso da crescente, temos algo que aumenta em função de uma variável, que pode ser o tempo, por exemplo. Ah, e a função chama exponencial porque a variável está sempre no expoente. Ah, por isso que você falou que a minha dívida apresenta um crescimento exponencial. Porque ela cresce exponencialmente em função do tempo e dos juros que vão se acumulando. Hum... Mas eu acho que eu preciso de outros exemplos de função exponencial crescente. Claro, senhor caloteiro! Eu sei um exemplo que tem a ver com o nosso problema. É a septicemia, que é uma infecção generalizada no organismo, geralmente causada por bactérias. Num organismo como o corpo humano, o que não falta é nutriente para as bactérias. Então se não forem combatidas a tempo, elas se reproduzem exponencialmente. E quando eu falo exponencialmente, é porque é muito rápido mesmo. Aí não tem antibiótico que resolva. Ah, então o que aconteceu com a população do planeta Lória também é um exemplo de função exponencial crescente? É isso? Isso mesmo. Lória atingiu um nível tão grande de fartura e avanços médicos que a população do planeta começou a crescer exponencialmente. Por isso eles construíram as colônias subaquáticas. Ah, eu acho que no século 21 teve um outro exemplo. O crescimento da indústria da informática no planeta Terra também foi exponencial. É mesmo. E isso durou muitas décadas. Bom, muito bem. Eu já entendi o que é função exponencial. Mas vamos parar de perder tempo com isso? Saber nunca é perda de tempo, Éder. Mesmo porque enquanto a gente estava conversando, eu fiz todos os cálculos que a gente precisa. Ah, Helena, é por isso que eu te amo. Bom, então me mostra os cálculos. Olha só o que eu fiz. Há quatro dias, quando nossos sensores ainda estavam funcionando... Detectamos que a população contaminada no setor J da estação estava em 67,38 mil. Caramba, só no setor J? Mas é o menor setor da nossa estação? Para você ver como a coisa é séria. Enfim, os computadores fizeram várias simulações, comparando o setor J com o planeta inteiro. E nós concluímos que se a população contaminada do setor J ultrapassar os 75 mil, a situação se tornará irreversível. O mesmo vai acontecer com a Terra. Será o fim da vida no nosso planeta. Caramba, Ilana, só agora que eu percebi que o negócio tá feio mesmo. E agora, o que, que você calculou? Bom, os sensores da estação funcionaram até ontem, dia 14. Então temos a seguinte informação. No dia 12, a população de contaminados estava em 67,38 mil. No dia 13, em 69,13. E ontem, em 70,93. O que eu fiz foi bem simples, dividi a população de cada dia pela do dia anterior. E o resultado das duas contas foi o mesmo, 1,026. E esse resultado idêntico significa alguma coisa? Sim, caríssimo. Se a razão entre a população de contaminados de um dia e a do dia anterior é constante, é porque temos um fator de crescimento constante, que é aproximadamente 1,026. Quando existe um fator de crescimento constante com valor maior que 1, é porque estamos diante de um exemplo de crescimento exponencial. E esse fator constante será a base da função. Ah, então vai dar para calcular a população contaminada hoje, amanhã ou em qualquer dia. Isso mesmo, pelo menos enquanto o crescimento tiver essas características. Com base nessas informações, é possível calcular o número de pessoas contaminadas um dia qualquer, ou seja, P. Para isso, é preciso elevar a nossa base, que é 1,026, ao número de dias decorridos, T, e multiplicar pelo número de pessoas já contaminadas no primeiro dia em que foi feito o registro. Assim, podemos também calcular quando a população contaminada vai atingir o limite de 75 mil, considerando o dia 12 como marco zero. Bem, hoje já é dia 15, então... deixa eu ver... Daqui a dois dias, o nosso T será 5. Isso. Nossa equação será P igual a 67,38 vezes 1,026 elevado à quinta potência. Isso vai dar 76,60 mil. Não podemos esperar dois dias. Ilana, pelas minhas contas, a população contaminada estará em 74,66 mil amanhã. Eu já vou entrar em contato com o Veganória e pedi para eles me enviarem o arquivo. Ah, vai dar tempo de chegar aqui antes da população ultrapassar os 75 mil, né? Isso, corre para falar com eles. Eu fico esperando você me trazer o arquivo aqui no laboratório. No ano de 2537, o planeta Terra esteve mais uma vez em grande perigo. Mas graças ao comandante Éder e sua equipe, a humanidade ganhou uma nova chance.